agora, né? Quero saber 6 e 14. O pessoal apiou uma cabra aqui. Porque tem alguém querendo beber Ai, leite de cabra. Eu não sei quem foi que, quer, que pediu você leite de cabra quer? pra ele, mas tá ali, é, ó. eu quero beber. Olha lá. E esse aqui, qual é o nome desse moço bonito aqui? Hein, qual é o seu nome? Eliel. Eliel. Eu gostei de você, Eliel. Sabia que eu gostei de você? Uhum. Você é esperto, rapaz. É, sou esperto. E você gosta de correr também, não gosta? Então tá bom. Quem vai tirar o leite ah, aqui? Eu, eu que vou. Eu vou querer uma pra mim. Né? Não, nós divide, né? Nós divide. Oh, não, tem pra todo mundo aí. Ó, pessoal, esse aqui é o... O rapaz que nos recepcionou aqui, ó, qual é o seu nome, meu parceiro? Adélio. O Adélio. O Adelo já fez um presente pra minha esposa logo de cara. Adelio. Chegamos ali, ó. Encontramos sem, sem conhecer o camarada, nunca vimos ele. Oh. Aí a Madalena falou: nossa, um moinho de café jogado. Oh. Jogado não, tava tá num cantinho ali. Oh. Aí, aí a Madalena nois cedo conversando com a Janaína, falou pra Janaína eu, que, cara, queria, que, que queria. Que gostaria um de, um de ter um moinho pra moer café. O Josué, o Josué? Não, Jesus não. José, não. O Adélio. O Adélio falou assim, não, pode levar. Nós não estamos usando, não. Ah, a, cara é de, de, de, de a cara é de felicidade, ó. A cara de felicidade, ó. Eu falei que a Valer passa, va, passar, é, de passar aqui. Falei é. a Já ganhou, né, Janaína? Ele é. O qual é o seu nome? Janaína. Ah, Gente, você, aqui é, então é, nós temos é, essa, é, essa é. cabra. A, é, é, é, tamo junto, é, é, um misturado? Um tanto bom de leite ali, ó piou ela para a gente poder tomar um pouco do leite dela. Agora eu vou aguardar ele vir tirar para a gente poder... Ah, rapaz. Nós temos aqui, ó, um lugarzinho aqui. Olha que beleza. Olha que beleza. Ó. Tá vendo que beleza? E uma, e uma coisa mais interessante é que ainda não escureceu. Olha lá, ó. Tá escurecendo. Qual e é o teu nome? O meu nome é Cícero. E o teu? Madalena. Esse menininho é inteligente, gente, tá escutando ele falar? Qual é o teu nome? E o teu? Olha ele ali, ó, olha ele ali. Ele Qual é o teu nome? Ela fala assim para você, eu me chamo cabra. Eu chamo cabra? Qual o nome, Qual o nome desse, desse cabritinho aí? Miguel Ângelo. Miguel Ângelo? Miguel Ângelo? Miguel Ângelo, um dos maiores pintores. Não, Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. Miguel, Miguel Ângelo, mas não é Miguel Ângelo. Não. Não é Miguel Ângelo, não? Não, é, que eu, é porque eu vou pôr o nome nele né, de cabrita. Não, mas cabrito já é, já é um cabritinho ali, ó. <risos> Olha lá que bonito. Esse aí da vamos lá, vamos lá, eu. rapaz vai tirar. E açúcar com café ou só com café? Eu quero eu café. Eu prefiro puro, eu prefiro puro. Um açúcar, puro, puro. Ô, oh, vovó, eu quero com <risos> café, vovó. Quer eu, quero com café. Quer eu quero com café. Que gracinha. Pode tirar e dar para eles, depois eu tomo puro. Meu. Não, aqui, meu, vó. Peraí, peraí. Mel, mel, mel. Mel, mel, Eu tá também meu, quero. Mel, quietinho. quietinho. Peraí, eu já vou botar. Eu quero que vou aqui, tirar. Maior. Uau. Rapaz, que bênção de Deus, meu pai. Olha lá. <risos> que que... <risos> Tudo isso aí pra mim? Tudo. Quem vai quem vai filmar o bebendo? Ô, oh, oh, Madalena. Oi. Segura a cama, cama preta do bebê. Você vai. mantém um Só pouco para de mim. distância pra mim? Põe. Tá. Você vai tirar mais enquanto eu bebo? Vou com café então, pra ele agora. Então você mantém um pouco, um pouco Pô, de sangue. Põe Gente, põe aqui café. na cidade ó, é ouro põe e é caro. E aqui, ó, Zero lactose. Aí, sim, um Nada bem, de nojo. Hum, Quentinho. Papai, no meu. <risos> meu, meu, meu, meu. É isso aí. <risos> Também tia, hum, hum, mim, hum. vovô. Tira, dá com o tio. Fala é aí. Uhum. Meu, papai, que delícia. Nossa, que é? Esse é com, é com açúcar. É o meu. Ah, é com açúcar. Madalena bebendo hum. leite de cabra com só açúcar. com café, Só com café. Só com café. Só com café. Só com café. Só Café. Tá com café? Sim, Sim, com café né? Tá com café? Quer tomar com a senhora. Olha lá. Olha lá. Ah, tá Já é? Tá é, por essa eu não esperava. Veja Anaína. Ah, Você, que é, Você ah, que é culpada. Você que é culpada. Tá Nós vamos tirar okay. a a galinha é... é bonita Nós vamos é. com, com café, jogar com café também É com café, <coughs> acho que alguém pôs café aqui, não pôs? Hum. É. Já deu pôs que é com, com açúcar? Tem açúcar? Não, só quer é com açúcar, aqui só com tá açúcar. com açúcar, ó. Não, eu vou tomar esse mesmo. Tá gostoso, não tá bem? Tá. Café, Adélio, café. Ó uhum. Aqui, gente, ó. Açúcar, Criança café. na roça que benção de Deus, só ó. Sinto de sapato, não, tá ah, vendo? Açúcar. Nada de sapato, ó. Não quer sentir o sapato? Aí que sossego, isso. ó. Mas tem açúcar. Tem saúde, tem esperto sal, que tem. só ele, né, Janaína? E ai que, que saúde. Então, Todos eles é. aqui tem muita saúde, a gente na roça tem saúde. É. Não adianta, é coisa natural mesmo. Olha, pro senhor? Né? É, Olha, Ó, teu e ele vai, ele vai, ele vai devagarzinho conversando com ela e ela deixa, ó. É mel, não é, dela? é. é. mel? É, mel, mel, mel, mel, mel, mel, mel. O Mel, você tá um pouquinho azeda hoje, Mel, Mel, nada de azeda, Mel. Deixa eu filmar a cara da Mel. Ela aqui, ó. Ô, ô Mel, obrigado porque você me deu um pouco do seu leite, viu? agora vai sorvando. Olha, vai sorvando, vai sorvando, cai aqui. Aê, Janaína, matando a vontade, hein, Janaína? E eu tomei esse aqui, eu aqui quando eu era criança muito, eu mesmo amarrava a minha sim, casa de água. Toda, toda a vida, vida aqui, ó, eu tô, criei assim esse leite. Ah. E eu não, não suprimentei, Brau, acho que é uma pra... hora. Se... Não, vai, ah. hoje. Não, agora, vai experimentar hoje. agora eu vou Nossa, meu Deus, não. é muito saboroso divino. Não. Não, não eu pedir, eu zero lactose, não pode tomar. Qual é o nome do sítio, sítio aqui? É. Sítio Sertão. Sítio Sertão. Sim. Então eu vou colocar é caro, lá. Passada, Tomando é leite da cabra, não. qual é o nome dela? É. Mel. Da me... É só mel mesmo. É. Tomando é. leite da cabra é. chamada Mel, Às vezes é que tá com gosto é. de mel. Pro é dela. É mel, um café. Madalena, olha o fundo aqui, Madalena. Madalena, vem cá. Gente, eu tô bobo de ver o fundo lá atrás, ó. Vai. É a minha primeira vez, Oi. galera. Ó, Oi. Bebeu, bebeu, bebeu. que lindo, bebeu. né? É. Bebeu, bebeu uma vez Silhueta das árvores. Primeira vez você tá bebendo? Primeira Eu vez. Vou... Você tá... Hoje é tudo primeira vez. Primeira vez da Janaína subir lá na pedra. Ah, primeira ah, é vez do, do Caíque subir lá na não, pedra. Gostou do Zé? Uma delícia. E a Tira, não Tira, tira. Preto e Vamos tomar mais? Não, tão cheia, não? Eu tô tão cheia, não. Quer mais? Eu quero. Eu quero com café agora. Com café? É. O café tá adoçado? Tá adoçado. Então só com café. Não é o tamanho, mas... eu, porque o meu café é sem açúcar eu, eu dou a Mas no leite vai bem Você dá? Obrigada, viu? Mamãe, por favor, Meu Deus, de como Deus é, de te é, te é bom, né, gente? Eu não é que vai faltar café com churrinho <risos> <Eu também, risos> Não, não, não, não, aqui, moço Quem segura pra mim a câmera? Você mesmo, Andalena? Eu mesmo Então, segura aí Ou Cícero, depois você tem que filmar a galinha pra ele, tá? Ele tá interessado na Mas filma, né? Filma também Ficar mais longe porque tá... Aí, ó. O então, bigode no bigode, ó. Valeu muito a pena, galera. Delícia esse leite aqui, ó. Com café, então. eu? Ah, sabe bom. como que eu chamo? Como? Gostou, né? Eliel. Segura pra mim, que ele Eliel. Vai lá, ó. Vai? Não, obrigado. Obrigado. Tá bom, delícia, Oi, Pode eu beber. É, é mais bonitinho. As prendas que ela trouxe, Filma viu? Filma ele, bem. Filma. As prendas de ah, ela trouxe. Olha, olha a lá. lá. na lâmpada, lá. Olha lá. Aí. Não consigo, cara, assim. Fala assim, Falou a bonita, ó. Eu vou deixar você pra ela a bonita, mas depois tipo, não está é certo, tá? A morena bonita. Faz o versinho <risos> da, da Viola Regateira. Faz, faz o versinho, faz. A Viola Regateira, tá com o espírito da zelada, hein? Hum. Ah, <risos> é na cachorro. <risos> Que menino inteligente, olha. Que beleza. Gente, não, corta chamar... bom, bota bom. Lindo. Eu, eu, Deus essas... abençoe, Adélio. Essas coisas aqui segura nós aqui a noite toda. Mas <risos> tá cuidado, sabia? Não Tanto que é, a gente gosta. A é, verdade. Não dela, ela. ela não gosta, não. Não? Não, mas não vai. Vai ser a bênção pra ela. <risos> Fez foto dela? Não, gracinha, ela não quis, ela não gosta. Ai, gente, olha. Gente clamando é. por foto, clamando, pagando caro, você não quer. Ah, eu não Não, mas não tem Respeitar nada a ver. Ela, né? Eu Sim, respeito você. também, mas um dia você pode falar: Meu Deus, mas por que, que eu não fiz com pra minha quando minha nova? Ela é uma gracinha, essa filha. Ela linda. é linda. E as pessoas vão lá pra a gente fazer e paga, paga caro. Aí, não. E, não, e, não, e não, a Magalha vai fazer de você, por Coronel traz pra você. Manda revelar e traz pra você. E você não vai pagar nada. Aproveita, porque nós estamos passando rápido. É, é, ele, é ele que é seu não, marido? mas por que depois? É, mas, mas por que depois? Nós não sabemos se Deus vai dar chance de eu chegar lá em, em na vivo? Ah não, se Deus quiser, vai Aproveita, sabe por quê? Essa fase dela vai passar. Quer o tirar os três? Depois ela vai crescer. Então nós vamos fazer. Depois vai crescer. Vai para pra mim aqui você toma conta lá. Bom, pessoal, mais uma vez aqui no canal do Cícero Ferreira, a cabra mel que deu pra nós leite e a família abençoada que nos recebeu aqui, ó. Que eu não tenho como agradecer a Deus por esse carinho, mas o povo daqui é um povo que você chega num, Né? É. E tem uma turminha boa aqui também, ó. <risos> Isso aí é meu Eles guardam <risos> bem porque eu tava descendo lá, tava latindo comigo. Ah é? Não, não, não ataca não? Não. Olha a de mim. Olha lá que belezinha, Olha. Cabritinha mansa, gente. Olha que beleza. E tá ali o Kaique Oliveira, também captando material pro seu canal, né, Kaique? É. E aqui o pai dele, Josué. Companheiro que Deus nos deu aqui. E agora, mais um parceiro aqui, ó. É Isso aí, mais ó. Mais um, né? Minha é, minha mais mãe. um parceiro aí, ó. Ó, oh, tira foto boa. de mim! Opa, tiro sim! Esse aí, ó. Oh, garoto bonito, já tirei. Fica <risos> <da hora, risos> tá tirando aí. Foto de mim. Fica tirando foto Não, ó. de mim. Só que ele tá fazendo aqui lá ainda, pessoal. Dá não pra vocês verem em outra cima outra que dele. não tem boca. Que o outro aqui, ó. Ó. Não tem Aí. outro também, ó. Aqui lá não tem boca, tá certo? Ele tá fazendo. Agora veja isso aqui, ó. Esse aqui já tá pronto. Quer dizer pronto? Não, tá fazendo ainda? É, vai acabar terminar. Acaba vai terminar. Um Acabamento, acaba parte final. É. Olha lá, ó. Pezinho todo no capricho. Fazendo ainda. É, vai terminar é ainda a boquinha dele. A é menor eu fiz ah. pra ah. gente. Não pode. Agora lá, ó. Ele tá, vai terminar ainda, é para um cliente aquele lá. Faz sobre encomenda. Então vamos lá, pessoal. O rapaz tá falando o número para ligar para ele, pedir ah, o pilão. 997 58 4259. 4259. Esse é faca? Esse é. Você que fez essa faca também? Não, mandei fazer. Que belezinha, hein? Rapaz, oh, oh. ah, deixa eu ver, José. Essa lá vai Olha lá, ó. Ah, ah. Acho que com... Olha bem, o macho que mas... mandei fazer, ó. Rapaz, vou... ah, ah, mas que capricha, <risos> Olha só que material que é esse do machado. Esse aqui hum. é guia de de subiarado. Mas Roda rapaz, guia. calcula só que aço que Arrua. é isso, hein? Ah. E o martelo, bom o martelo já é... O, o martelo que... foi eu mesmo que fiz é. também. Eu mandei fazer o martelo e eu encavei num cabo fiar também. Pra não quebrar mesmo. É, lá em casa eu fiz um desse igual você fez, é igualzinho. Agora esse aqui Mas que não foi quebra, que fiz, mesmo. Esse que foi eu que fiz, facão, ó. Esse aqui foi eu, o cabo. Foi eu que fiz. Se a onça cair na ponta desse facão, não sobra nada dela. O cabo que andava, quebrou um lado e ele ainda. Olha a Muito bem. Cortei filho. o facão, furei e fiz o cabo. Hein? Mineirinho, começou só pelas beiradas. Hein? Uhum. É, amigo <risos> inteligente. hein? Olha o um aspa. Um olha o tamanho do machado. Esse machado aí vou fazer. Até a morte tem é medo dele. Encostou <risos> perto dela, ela sai vazado, Olha. Aí. <risos> É, companheiro, então o pessoal vai, se alguém quiser um pilão é só ligar. Isso, aqui forte pra que porra. Eu ouvi que ela vai lá. Sem coisa, sem nada, vai. Eu tava brincando, eu lá que eu passei a mão, ele aqui tem a mão. É. Eu tá cego ainda. até gruda, Caíque. É, Caíque, vai botando material no seu canal aí. <risos> Depois eu olho assim e vejo, só O assim. que, que tem aí, moça, Janaína, que o que que, que tem lá? Ah, é que tem. Ai, Tem que, que é? coisa mais linda. duas cabritinhas. É duas cabritinhas. é? Então vamos filmar as duas cabritinhas, uai. Ai, vem cá, uai. Vem, você vem aqui com nós, ver elas, uai. aqui Olha lá. Ai, que coisa mais fofa. Uh, Toca elas pra uh, lá, Que jeito? Toca você que está aí mais perto. Não, não dá pra focar porque ela está perto da madeira. Deixa eu ver do seu lado aqui, Janaína. Vai lá, vai lá, vai lá. Ali, agora sim. Vai pra sim, lá, vai agora vai lá, lá, vai pra lá, vai pra lá. Que gracíssimo. Ah, são gêmeos. Vai, vai. Tem, tem, tem, tem, tem, tem. Chegou a pegar a tábua. Tem que ir tá pra -tá É, não tá deixando filmar. Aqui eu consegui pegar, bem. É Mas se você soltar ela, só de noite. Consegui é pegar, bem. É. Não é deixar, não, que bonitinho, é. Não é né? Essas são gêmeas, sim. Vocês nascem juntas. Oi? Não, vou cair lá. Não. Pá, mas quando vocês forem vocês vão ligar pra nós. É, é, ele não deixa ver. Está não de fazendo O que, que é? Corrente de escravos. Corrente dos outros cavos, mas, escravos Mas ele não deixa ver por quê? Não deixa porque o, a tem. casa lá é fechada, certo? Ele mora numa casa para cima e a casa do homem é fechada. Eles têm medo, por exemplo, de? É. E ele, essas coisas, né? É Porque teve muito roubo lá. Roubo. roubo. Tem tem. Só que tem um caminhão antigo. Agora eu falava para você uma coisa. que lá tem era, cara. Dojão americano. O eu 9 o mais Maís, que delícia, gente! normal americano lá, eu falo pra você nada, nada, tem uns 50 anos, ou mais. Ahu, que relíquia! É, e ele é de caçamba, ainda. Tá lá parado, mas é, tá lá parado. E tem gente que se, se ele vender, compra. Como compra, é. compra, compra e... Eu conheço um... Não conheço ele pessoalmente, não. Conheço da internet. Um senhor que recupera caminhão, tem prazer de recuperar caminhão. eu vê esse caminhão e baba, rapaz. O caminhão tá com a tinta inteirinha original, é inteiraça. Que lima, Foi mais lindo! mundo. Você trabalhou para ele? Não trabalhei, mas eu conheço o outro direto pra Você lá. Você tem pensar. amizade, né? Muita amizade ele. Beleza, não? Ai que so, legal. Só, eu comprei cabrito de lá, ah, galinha. É Você mas vai se... lá sempre? Uma filmadinha sempre de leve né? ele deixa nós fazer, Adriano? É? Uma filmadinha de leve ele deixa nós fazer? É. Deixa? Deixa? Deixa? Deixa? Deixa? Deixa? deixa? Não sei melhor. Nós somos gente boa, não é. vai mexer em nada, não, né? Não, não, e outra é coisa igual, também, é e agora, outra é coisa também. Nós vamos lá, não é para mexer em nada mesmo, não. Só vai fazer um feedzinho. Você vê a cachoeira que tem lá, dá mais ou menos, você quer ver? Daqui na saída lá embaixo do bardinho. Uh, ah, é uh. grande então. Não, é uma cachoeira grande. Tem uns tanques lá que é mais lindo o mundo casa do mundo. A cada homem é assim, sendo uma pedra, e o rio passa do lado de lado da casa do homem, assim. Olha só que bonito. Só a cachoeira ali para baixo. Olha que só lindo. Precisamos ir. Olha é bonito. Tomara que ele nos dê esse, esse presente, né? Não, deixa, só conversar com ele na né? hora. E, até Hélio. É. cortando todo o assunto, você vai posar com o nóio na pedra. É <risos> Porque a Sandra deixou eu com medo. Que? Ela falou que tem onça. Ah. <risos> Mas, on... Mas filha, uma onça quando encontra com a outra, tá tudo certo. O <risos> quê? Okay. Você e Madalena e a onça e a mulher, tá tudo em ordem. Que... Vamos largar até nós de lado, Josué, <risos> pra, pra, pra, pra, <risos> de... pra <risos> poder <risos> prosear. Mas não é nada. sério, e se não tiver aí, nós estiver posando lá, então... Ó, não se tivesse onça. onça, nós tínhamos visto lá hoje, Uai. Nem não. Né? Ela consegue pousar lá no fogo. Mas não tem consegue. que ter, fazer fogo, né? Não, Daí, fogo é não vai você fazer. Você que tá bem acostumado com o um mato, não pousaria lá junto com nós, com a Sandra? Vamos trazer umas fracas de uma ficar, Vai fazer soltar. Vai fazer churrasco, é, é, a cascabana, bonito, gosto. soltar foguete. Fazer daqui aí, você faz assim, ó. Não, da hora. Gente. Abre. Aí, ó, ele é corajoso, graças a Deus. Vai tomar? É. é. Tá bom aí mesmo, não dá nada, não. Então. É. Mentira! Bom demais! É, sou o José. Tá vendo é, que, é. que benção de Deus? É, é, uma lenda, antiga. é lenda, né? Das nossas. Tem, tem, mas não Pegando, Não, não, não, não pega isso, perfeito, não. Ah, eu tô vendo aí. Lembra aquele facão. O que, que é? é? O povo trabalha, o povo é, já... direto lá o povo do Bunhuane. Ah, tá, tá, né? O O é. senhor lá falou pra nós, entendia, só a mulher, o dia só amanhã, o noite inteiro Ei. lá, tá cedo é? Falou o quê, José? De vez de quando a gente uma de domingo, vai de 5, 6K. O cara que é lá, que tá de madrugada, noite lá pra lá. De vez em quando a gente lá. Aí, Aí, tá vendo? Esse que legal. Aqui, esse aqui quer pular de, de, de paraquedas ah, lá. Asa, é asa delta, rapaz, a delta, paraquedas ah, é. não dá, não. Ele vai pular para nós ver, falou? Isso <risos> não é. Você tá zoando, rapaz. Eu tenho coragem de pular, mas eu não tenho asa delta. Não, mas nós vamos arrumar uma. Não, então nós é? dá um jeito eu de tenho pular. tem uma amigo que tá em tudo. Tem paraquedas, tem balão. Eu isso aí não coragem. tudo, mas esse é isso aí, não viu, qual que é o problema? Cê, do chão você não passa. Se o, se o atleta não quiser, não quiser voar, do chão você não passa. Eu, eu também tenho coragem, não. Não, eu, que, eu, se, eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse, eu falei pro Josué, se eu tivesse assim, umas aulas, né, de como você... Não, é. Como oh. você tem a noção de, da, da asa delta, de tudo aquilo lá, o medo, lá. o medo de pular eu não é. tenho. Mas por quê? Vai ter medo de pular por quê? Eu, eu, fui lá na, eu fui lá na bordinha hoje, Madalena, bem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Falei, não, eu, eu, eu falei, não, mas eu não vou me suicidar não, <risos> filho, a vida é tão boa. Como é que eu vou? Eu não vou pular. Mas se a pessoa não tiver coragem, não chega nem naquela borda, não. Não, hum. chega. É que, não então, chega naquela borda, é ruim, não. que vai cair lá embaixo, vai, né? Olha, vocês foram, na drobada assim. Dobradinha. Bem lá embaixo, assim. lá, ah, foi lá que Frebec. Ah, não, não, que não querendo ir ou foi... eu fiquei com medo de você lá? Subiu, você subiu pelo Pinheiro também? Subi não. pelo... Por, por, no bico de lá, assim, ó. Então, mas o dia que eu fui com o Sena, fumo por aqui. Pra Agora que? vieram lá pra cá hoje. Não, com é mais fácil, acredito? Não. Vocês vieram lá pra cá, que jeito, senhor fala? De lá falando lá, de lá pra cá. O carro vai embaixo da pedra, lá se quiser. Não, vai. O então, carro tá... dele, dele, não foi, porque é muito baixo. Uma camoneta vai tranquilo. Não, vai. Nós é somos acostumados a subir por ali mesmo. Então, dia que eu fui com você, primeira vez que eu tava com o ele, já faz uns. Agora faz uns 12 anos. Ah, não, já. Né? Por... nós fomos por fomos por aqui, lembra? É, aqui, por que azul. Isso. Primeiro carrinho que eu tinha, Cícero. Cuscãozinho azul. Mas nós se esse monte de tudo com ele. Só que gastava, falava pra você, né? 1.500... Ah, <risos> é, mas não quer dizer nada, você gasta, você tem prazer. Mas não é nós assim, ah, não né? Pessoal, é o seguinte, o Adélio tá sempre nos surpreendendo. Olha o que ele tem na mão ali. Você olha assim, você fala, bom, é um vaso, um vaso de barro tal. Mas quantos anos tem esse vaso, Adélio? Ah, tem mais ou menos 150, 200 anos aqui. Mais ou menos, é, mais, mais, ou mais ou menos. Um então veio de relação. Ó, é, é, é. ele vem de família, gente. Vem de família, vem de família e chegou na mão do Adélio. E eu quase matei o Adélio do coração. Eu segurei o vaso e fingi que deixei cair. Eu, eu até dó do povo do rapaz, mas eu jamais deixaria cair. Porque ele é bojudo, por isso que eu arrisquei. Ah, é. Né? Então vou colocar mais uma vez, olha lá. Que beleza, ó. E barro, agora não sabemos sabe que tipo de barro. De onde que ele veio, Adélio? Qual ah, região? Nem sei, viu? Não sabe, né? Não sei. Qual foi a última da família sua que teve ele? Minha sogra. A sogra. É. E você pretende passar pra quem? os meus filhos. É, né? Pro meu filho, meu Que beleza. família. Tá vendo? Ele tá sempre nos surpreendendo, né? É. Isso foi muito bom. Tudo feito à mão, né? Olha que beleza. Na mão, feito na mão. É. E a gente vê que ele é antigo pela maneira como ele tá gasto, né, Tá gasto de uso mesmo, de muitos e muitos anos. Isso é ótimo, fiquei feliz por isso. Aí, ó, nós estamos especulando a, a máquina Singer que ele tem. A marca Singer tá lá embaixo, como vocês podem ver. A marca Singer. Funciona todinho. De pé, como vocês estão vendo. E, ó, gente. Ele calcula 60 anos mais ou menos, né? Calcula 60 anos mais ou menos. Número, número de... Aqui, ó. Número de fabricação. Embaixo, que belezinha, guardada Guardado ainda, número de fabricação. Esse, esse aqui deve ser número de que, será, Madalena? 15C aí. Será que é número de lote? Deve ser o um modelo, né? né? O selo da Singer. E gente do céu, Singer é americana. Não, essa é a Não é Singer feita no Brasil, não. não. não. Aqui em cima a prova, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só arrumar a máquina aqui pra vocês verem. Deixa eu sair daqui do que eu tô. Deixa eu ajeitar aqui. Ali, ó. Deixa, deixa, deixa eu pegar aqui. Porque tá dando... É, dá pra vocês verem. D, D, Singer. É manufaturada. Então tá em inglês. Manufacturing. que é manufa... Turing, Co né? Provando que ela não é nossa mesmo, ela veio é de fora, americana. E ele falou assim que funciona tudo, né? Funciona, funciona ou... tudo. Era é de quem? Do seu avô? Olha, do seu avô? Olha, esse móvel. Olha o móvel. Foi do pai dele, ó. ó móvel original, né? Original. Não, não é móvel Casas Bahia. Não, não não é móvel Casas Bahia, não. Não. Esse móvel foi do meu que madeira será que é isso aí? Ah, eu sei, sei lá, viu. Madalena, eu vou uma foto perto dessa mata. Oh, <risos> Vamos lá, peraí. quero fazer assim. Peraí. Ah, a Madalena, a Madalena <risos> gosta de costurar, gosta de costurar. Agora tá perto de uma singe americana. Só um minutinho, viu, bem pessoal. A Madalena, a Madalena tá, tá, vai, vai, então, deixa eu ver se pé lá. E a Madalena gosta de costurar, né? Eu já sei que ela gosta, porque ela tem o dela lá em casa. Olha, pensa bem numa máquina que tem 60 anos. Pensa bem que motor que ela tem ali dentro, bem feitinho. Daí, então, pra que saiu essa pecinha aí? Mostra pra mim. Essa? Não, de cima. E essa, essa, essa daí? Aqui é a regulagem do ponto. Regulagem do ponto. É. Ali é pra, é, pra encher, encher a carretilha, ó. né? Em cima pra encher a carretilha. Aqui é. pra encher a carretilha. o aí, aí ó, aqui abre ó. É. é. Aí, ó. Aqui ó. Olha, tem tudo aqui ainda, ó. Por baixo. Tem, tem ó. Tem tudo. Cadê? Não tem um buraco? Ou tira por aqui mesmo? Eu acho que tem por aí a trava, né, Bem? Mas vamos costurar agora. Aí, pra virar. Não, pra virar tem que soltar lá. Acho que é por aqui mesmo. Eu acho que é, porque a mulher não pode ficar tirando direto, né, Bem? Não, a aí. Olha lá. Isso aí é caneinha. Olha lá, ó. Mostra aqui, manda ver. Olha lá, gente, que coisa. Não se fabrica mais essas coisas, não, dessa, dessa qualidade, não alta, né? É. Na casa ah? tem, tem também. Hã? Na casa tem Tem também? Só que é só o ferro da máquina que eu acho. E ela desmanchou, não parou, que mandar o suporte pra ela. Se o para for pra São Paulo lá, que ela tava precisando, comprei. Comprei as peças pra ela. Que é? Pezinho, Cícero? Deixa eu ver. Atrás, né? É, tá faltando uma uhum. peça. aqui, ó. Acho que isso aí não, Madalena, regulei mesmo, viu, Bem? é regulei mesmo Tem uma chave de fenda que você coloca lá, ó Aí, ó aqui, né? Da minha mãe era assim também, ó, Cícero assim, Olha assim, ó. que belezinha, né, Bem? É Segurei. Olha que belezinha Meu Deus, é Aqui, mas parece que aqui é... Eu nunca usei essa pecinha aqui, parece que é de bordar, alguma coisa assim Essa eu não sei, não Bom, eu não entendo isso também, né? Então, aí... Assim, ó, pra, pra encher. encher. Aí eu falei pra você, aí vem um camarada que fala pra você assim... Nossa, mas essa máquina é tão velha, por que você não vem ali é pra me poder... Sei lá, pra me poder usar de enfeite, enfeite? Pra restaurar, né? É, enfeite, isso aqui vai é pra, pra colecionador, filho. Ah, mas se um dia você for vender, você vende pra mim. <risos> é? Você é pra colecionador, velho. Ele é que é esperto. Não, não. É verdade, mesmo. É. Eu espero em Deus que você nunca precise vender ela, não. não Guarde ela. Essa viu? aí eu hum, não pretendo, não. Ah, tem até regulador, né, Madalena? Do, do, pra não deixar sair um guia. Isso é um guia. É, é um guia, né? É. é verdade. É. Rapaz, é muito empoeirado. Não, não mas isso aí não é. deve ser nada, você não tá usando, também, nem, é Madalena? É original inteirinha. Pode olhar, Thiago. É original inteira. Não. Nunca fui mexer com essa máquina, nunca. Viu? E se assim, gente, ficar sabendo que você tem ela e quiser comprar? Ah, ainda. É assim já pode ficar sabendo disso daí. Não é. Tá? Oh. Já viu? Ela é original. Não. O, o barulhinho dela tá suave, Vendo suave. É uma é uma perfeita. Perfeita. Eu não me acordei meu paz. pai. Não, mas serio? Mas Eu não acordei nada, serio? Eu trouxe embora minha mãe. não quer me dá? Eu pus ela embora. Na marra. Oh, não, essa aí é minha. Aí, Madalena, gostou? Gostou? Bom demais, né? É aqui, eu, tenho aqui, ó, eu tenho bastante isso aqui, viu? Tem. E às vezes pode ser cadê a India também que não tá dando ponto? Do tem. É. É. Às vezes tem pode ser. ser. Às vezes é porque ela tá muito. Tá, tá, nós soubesse é, que ia é, é, é. vir pra cá tá trazia, tá na né, na né, linha, né? É. É, isso tá aí, Se eu soubesse que nós íamos nos conhecer, a gente não sabe. Pode ser, viu? Pode ser. Sandra Sandra. Pode ser que tá segurando a linha aqui, aí ela... Ah, é. ela. Aí, aí, nós temos dessa em casa, dessa daqui, eu comprei pra Madalena, dessa daí. Você não vai encher? Eu é. ia Mas tem que tirar aqui, né? Sim. É melhor, né? Isso aqui faz uma falta pra gente na roça que você nem imagina. Entendeu? Entendeu? Travou lá embaixo? Isso não tá travado lá embaixo? De repente tá travado aí, ó. É uma trava, isso é uma trava. É, assim, como é que é pra... Como é que destrava aqui? Aqui. Ah, é mesmo? Tá certo. Tem que destravar ali. Esqueci disso. Porque a minha é só apertar, né? É. Pra cá, não é? Aí, é pra cá, ó. Isso. E de frente, com você tá meio de lado. Hum? Eu acho que tá é ao contrário aqui, ali, Não tô conseguindo encher. Não, peraí, acho que tem que pegar aqui. Não tô conseguindo encher. Tem um segredinho. Tô apanhando aqui. Talvez agora com os dois pés eu consiga. Você tá apertando aí. Agora você pegou o jeito. tá arrumando a lock. Tá enchendo ali, ó. as calças é. Aí, agora tá bom. Até mais mesmo, porque ela vai usar. Não, porque senão acaba aqui, ó. Com... Entendeu? Bem, tá? Ela tá... ela tá prendendo-se, ela não pescou, não. Eu vi ela puxando, velho. <risos> Olha a, a linha pra fora lá, põe a linha pra fora lá. Tem <risos> enfiar de <risos> novo. <risos> tá certo, cadê o a passar oh, oh, Oi! Ó, vê se Qualquer não tá polícia. certo aqui, ó, o jeito Porque era diferente da minha. É, e, ó, e a, a linha já coloca daqui pra daqui lá. Daqui pra lá. Isso. Não. Falei, Cícero, tá que tá errado? Certinho. Tá enfiando ao contrário Aí. Acho que vai dar certo A minha, acho que a minha máquina industrial Aí, puxou, é Puxou, lá, lá, puxou nossa, olha, ela tá tão macia Ela tá tão macia que ela tá caindo sozinha tá? Agora vamos ver aqui o preto pra linha preta não vai dar certo Não, tem que ser uma, uma cor clara Clara. aí, deixa eu ver, esse aqui eu tinha Mas o que, que eu vou fazer com ele? Não tem um paninho? Não tem um Ninguém usa Olha, ela tá caindo sozinha macia, é? Mas ela não podia estar muito macia assim, né? Tá. Você não vai errar o pé agora, hein? Vai, vai de uma vez e pedala. O que vocês O que está acontecendo aqui? Será que tá. Não, bem, eu, na, na, eu tô... não me.. tá certo aí. Tá certo? Seu, o seu controle motor lá. Que tá... é, o meu, é o meu controle Lógico, motor. Mas. Aí vai. Segura, falou. Vai pra frente. Pai, ajuda com o pé, meu bem. Eu acho que não tá apertado ali. Não. Olha o pé, olha o pé. Vai, não com o pé não. Eu tô com umas cartas pra arrumar oh. e... Zão. Ah não, ela tá... tá precisa de regulagem mesmo. Tá tá soltando mesmo. Hum, vamos aumentar aqui. é só um amigo nosso lá que é técnico que é capaz de acertar. Às, às vezes é também, Cisca. porque ela é uma beleza. Ó, às vezes mesmo. aqui também tá gasta Às vezes aquela peça tá gasta ali, ó. Se isso aqui gastar, Mas é. Nossa, assim, é... não tem corte. Acho que não, que acho que você no no não tinha corpo. corte, não. Não tem, não, tem, não, tem, tem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem não. Não, né? Ah, tem um negócio lá que você pode enfiar aí, aí, aí. É, eu acho que sim. Josué. <risos> já tá, filho? Já tô aqui. <risos> nem, nem chamo o Cícero. <risos> Mas foi lá, vocês estavam filmando. Vai dar tá tudo parado. Cada, <risos> cada um matando aquele que quer matar gente, é. ó. Mata é, a gente. Matando a vou esse só não tem tamanho, mas eu vou falar a panelinha dele. Eu vou dizer a verdade, Olha <risos> nós aqui, ó. aí, ó. Ô, <risos> oh, Caí, por... por isso você não começa comigo, né, Caí? É bom, Perdeu até a vontade, né? Zique, é que eu ponho pra você? Conha, a Janaína lá. Vai estar tá engasgada aqui, gente. Essa comida tá comendo maravilhosa. Não, não, não, não, é, eu não, vou pôr na serrena. não passei que, que nós coisa, tá tá não? não. A gente tá que... querendo comida. Isso aqui é pra dar uma maravilha. Coloca tá, né? muito, <risos> de... não, viu, é preta? Coloca tá. só que é que é que é. você já sabe que eu aguento comer. Olha o molinho, mostra o molinho caseiro. O pessoal Aí. tá adorando. Mas aqui, que poção grandão, não, não Nossa, sei o que é. Você acha Imagina. Nossa senhora. Agora sou eu que vou... Vou... Vou, vou... vou comer. Viu? vai uma. Tem até uma Sim, a é igual, não, seja, não, é? não mas uhum. Não, mas tira, você falou que tirou foto, eu ver. Entendeu? Conta no DEM que eu não tirei a foto Você não uhum. Ah, mas eu vou tô... falar uhum. uma coisa de uhum. uhum. você que de baixo para trás, não. Meu uhum. Deus do uhum. céu, mas como uhum. uhum. que saí eu tinha sair da casa do tá hoje, eu fingi que eu tinha tido uma coisa que casa. Então? Que o rapaz sabe usar a cabeça? É uma pedra, tá vendo? Ele fez um rasgo na madeira, <risos> fincou a madeira no chão, tá lá. Mas é pra que serve essa pedra? Molar a faca. Molar a faca. Aí, ó. molar a ferramenta. E qual é a qualidade dessa pedra aí? Ah, essa pedra que eu vou falar bem, geral para pra você. É uma pedra de molar molar ferramenta mesmo. Mas assim, a, a qualidade dela, por exemplo, um mármore, por exemplo, você não sabe o que, que é. É né? qual é o tipo de mármore, mas não é. É, né? É uma é, pedra é rosada. É? Pedra da, rosada. Vê da onde essa daí? Essa aqui veio lá de Punhuna não, Zé? Punhuna? Punhuna. Um. Mas pego pego em algum lugar que, que mexe com pedra ou você achou ela jogada? Não, não, achei jogada e trouxe, pus aí. Eu vou falar. Mas é de molar a ferramenta. Pega uma faca lá e dá um trato aí pra poder ver? Agora. Aí, pessoal, tá vendo? Pegou um facão, não precisa de água, não? Não hum, precisa. Isso aqui é sem água. Coisa, né? Aí veio o cara e criou o tal de. Lim oh. a tal de... Aí, ó. que quer é cortar? Ah, rapaz, olha que belezinha. É, quando precisa de E como que pode limar desse jeito, né? Ah, mola. Eu vi na casa do seu Deco, mas Também é só que ele usa água. Usa água? Essa aqui não, essa aqui não usa, não. Porque ela é mais firme, ela é mais dura. Entendi. Pronto, você acabaram de ver agora pra que serve essa pedra, tá vendo? Vem cá! Pega aí, Bandei! Pega aí, agora lá. Como você chama? Eliel! Eliel, você é muito lindo! É! Né? Uh -huh. Vamos lá? Vamos chegar! Eu tenho que trabalhar mais! O que, que é isso, Cícero? Pra moer? Isso aí era um monte de café. Oi? Tudo bom? Tá bom? Tudo Eu... bom, então? Se eu falar para você que eu falei para Janaína hoje que eu tô atrás de um moinho, faz é tempo. Capaz. O Só não vende não? Não, ah, vou levar ele meu. Aí, senhor. Aí, senhor. Cícero. Cícero. Ah, lembra que eu falei para você que eu tô atrás de um moinho, faz é tempo? Eu falei não... é hoje? falei hoje. Aí, tá aí, ó, deu, para um rapaz, um rapaz não esqueceu e não levou. Ah, você tá brincando. É. E esse braço dele aqui, não precisa, não precisa outra coisa, não. Eu adaptei ele no motorzinho. Aí ficou bom, hein? Aí, aí ficou bom. Ele falou que eu posso levar? Pode ah, tá Brincando, ah, então tem que fechar no um cantinho aí. Nossa. Nossa, nem como eu diz eu nem conheço o senhor, mas muito obrigado, Ô, Deus abençoe. <risos>